Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Preciso de Ti, tá? Na versão do Casa Worship, OK? Então, assim, antes da gente o tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, beleza? A música tá suave de tocar, tá bom? É, tá em sol maior, então tá tranquilão aqui, você vai tocar de boa, OK? Então, vamos para a introdução, né? E boa parte já é cantada, Nessa ideia da introdução, tá bom? Vai ser isso aqui, ó. Tá? Vou mudar aqui o timbre aqui, vou pôr uma parada mais worship aqui, deixa eu ver. Beleza, dá uma editadinha aqui, ó. Agora ficou bem worshipero, né? Como diz o pessoal aí, beleza? É, bom, vamos lá então. Introdução é aqui, né? Essa aqui é a introdução que eu vou passar para vocês, tá? E aquela parte que canta Preciso de Ti e tal, é essa mesma parte da introdução aqui, ok? Vamos lá, então? Então o acorde aqui é Mi menor com sétima e Sol com nona, beleza? É, vamos lá. A ideia da introdução é essa aqui, ó. você pode fazer o baixo com e quinta ou e oitava, tá bom? Você vai fazer aqui, ó. Então, ó, Si, Lá, Si, Ré, Sol, beleza? Si, Lá, Si, Ré, Sol, tá? Então, ó, beleza? Tá, ó. A segunda parte você vai fazer aqui, ó. Tá? Você vai ter que acabar aqui. Ah, então, ó. Que, que é a sétima maior, né? De Sol, tá? Eu não pus Sol com sétima maior e nona, porque eu achei que ia complicar demais pra ler, tá? Por isso que eu pus Sol com nona, tá? Mas é isso aqui, ó. Tá, ó. Beleza? Essa é a introdução. E a primeira parte cantada, então é. Tá? Exatamente isso aqui que eu toquei no vídeo, do, nas histórias aí do YouTube, beleza? Ok, aí, pegou a introdução, toda a parte, a primeira parte, preciso de ti, não sei cantar, tocar isso aqui não, preciso do teu perdão, tá vendo? De ti Quebranta o meu coração Até aqui, tá? Vamos imaginar então que você é um iniciante Isso aqui tá muito difícil, ok? Você vai só tocar o acorde, tá? Mi menor Preciso de ti Só um Dois, três, quatro Beleza? E vai para o sol maior Pre É preciso do teu perdão Beleza? Você pode tocar, ó Só isso aqui Preciso de ti Beleza? Quebranta o meu corpo Tá? Então, Mi menor e Sol maior, tá? Essa parte. Ok? Até aqui. Passei, tá? É, vamos lá. Próxima parte, como a corsa, tá? Só fazer Dó maior. Como a corsa. Anseia por água. Não vou subir nem lá em cima, né? Assim. Aí no tenho. Vai ser Ré. Mi menor com sétima. Então, ó. Como a corsa. Anseia por água assim tem Na música, o Teclas, ele faz aqui, ó, como a coça, anseia por água, nessa abertura, tá? Assim tem, aí ele cai no Mi menor aqui, ó, sede, e ele faz aqui, ó, Como a corça Anseia por Águas Assim tenho Sede Beleza? Aí vem No Mi menor, tá? Ok? Como terra Seca, agora voltando pro Facilitado, dó Seca, assim É minha alma, lá menor Preciso De ti e aí vem, ó, Ré, tá? Aí você pode fazer Ré com quarta E Ré, tá? Tá vendo que eu não pus quinta, né? É o som que tá lá na gravação, tá? E faz, na verdade, subindo, ó. Tá, ó Ré, Ré com quarta Ré, beleza? Então eu vou tocar toda essa parte, tá? Com acordes fáceis, né? Como a corça Anseia por água Assim tenho sede Beleza? Como terra seca Assim é minha alma É, O lá menor tem uma sétima Que eu tá? esqueci de falar <risos> Preciso de ti Beleza? Até aqui. Próxima parte: Distante de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor. Dó. Não posso viver. Lá menor. Estou tá? fazendo com sétima, mas você pode fazer sol, lá menor mesmo. Tá? Então. Distante de ti, Senhor. Não posso viver. Não vale a pena. Mi menor que sétima. Resistir, e Ré tá, Então, Lá é, Dó Lá menor que sétima Mi menor que sétima e Ré Distante de ti, Senhor Não posso viver Beleza? Não vale a pena existir Beleza? Escuta o meu clamor Dó Mais que o ar que eu respiro Lá menor que sétima Preciso de ti, Ré, Ré com quarta, Ré. Volto para a introdução, ok? Aí volta aqui, tá? Acho que é não posso esquecer. É a mesma coisa da primeira parte. O que fizeste por mim com alto é o céu. Tua misericórdia é sem fim, tranquilo. É agora vai vir. A outra parte aqui como pai, tá? Vai ser então. Dó maior. Como o pai se compadece do filho Segura o Dó. Assim tu me amas. Mi menor sétima. seguro Mi menor. Afasta as minhas. Dó. Transgressões. Lá menor. Preciso de ti Ré Ré com quarta Ré Tá? Aí aqui, nessa segunda vez, vai ter um acorde a mais no distante de ti, tá? Então, ó... É, cadê as minhas transgressões? Preciso de ti Vai fazer distante de ti Si menor, tá? Só isso que vai mudar Senhor Então Distante de ti Senhor Não posso viver Lá menor Não vale a pena Mi menor que sétimo existir Ré Escuta o meu clamor Dó Mais que o ar que eu respiro Lá menor Preciso de ti Beleza? Ré Aí agora vai vir. Vai repetir. Distante de ti, senhor, né? Distante de ti, senhor. Não posso viver. Não vale a pena desistir. Meu microfone tá caindo. Deixa eu dar uma disfarçada. Não dá para disfarçar. O que é isso acontecendo? Opa! É o calor, tô suando aqui, o microfone tá até escorregando. Deixa eu me achar distante de ti, Senhor. Não posso viver, não vale a pena desistir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Beleza? Aí agora vai vir a parte do meio, tá? As lutas, vem tentando me afastar de ti. Antes da ninja ir pra essa parte, tá? Eu queria te convidar... Tá, conhecer o meu curso, tá o curso de teclado online, que você vai ter lá acesso direto a mim, tá bom? Você vai poder falar comigo, tirar suas dúvidas. William, qual é a diferença do curso do YouTube? No curso eu ensino técnicas, harmonia, mas no curso eu vou ensinar tudo isso para vocês, tá bom? É, como utilizar a escala, como utilizar fraseado, entendeu? O é, que mais? Como formar acordes, como aplicar, entendeu? Como aplicar pentatônicas, tudo isso, tá? É, sub 5 251, reharmonização, tem análise de rearmonização. Tudo isso tá lá, tá? Para você que quer ser aluno. Quem é aluno já tá tendo acesso a tudo isso, tá bom? E além do mais, tem eu e o Juliano lá para responder as dúvidas do pessoal lá nos grupos do WhatsApp, ok? E também tem nosso grupo do Facebook aqui embaixo. Que é gratuito, tá? Tecladistas online, ok? Também então, se você quiser entrar lá, é de graça, tá? Mas aí fica o meu convite aqui. O link do curso tá aí na descrição, tá? E tem o link de outros cursos aí, beleza? Vamos então pra outra parte da música aqui, tá bom? Bom, aí vai vir. As lutas vêm tentando me afastar de ti Si menor, tá? E dó. De novo Si menor. Frieza, escuridão procuram um me cegar e dó. Então duas vezes você vai fazer si menor e dó, tá? Depois si menor de novo e dó, beleza? É onde que eu vocês estão vendo que eu tô lendo. Não tem que ler a letra porque eu não sei cantar as músicas, né? Então tem que ler. É onde que eu parei, tá? Então eu vou fazer essa parte. As lutas vem tentando me afastar de ti. Frieza escuridão Procuram me cegar Vem agora Lá menor Mas eu não vou desistir E Sol com Si Lá menor, Sol com Si Dó Ajuda-me Senhor Beleza? Aí vem Lá menor de novo Eu quero permanecer Contigo até o fim Fá Dó com Mi E Ré, tá? Passar essa parte aqui de novo, né? As lutas, olha minha mão aí, tá? Si menor, vem tentando me afastar de ti, dó, frieza, si menor, escuridão, é, procuram me cegar, parece que si menor fez parte da letra, né? Lá menor, mas eu não vou desistir, só com si, dó, ajuda-me, senhor, lá menor. Eu quero permanecer contigo até o fim, tá? Então foi Lá menor, agora cai no Fá. Aí vai vir Dó com Mi, Ré, tá? Ré com quarto. Aí você volta distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena desistir. Escuta o meu clamor. Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Repete tudo, tá? De novo esse estande de Ti e acaba em Ré maior, beleza? Bom, deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo, eu acho que já tá pouco adiantado, né? Eu quero fazer então um negócio, um evento do teclado, tá? Não sei o nome ainda, se vocês quiserem dar sugestão, eu aceito sugestões, tá? Coloque é, coloca aí na, no, no, nos comentários aí, semana do tecladista, vibe do tecladista, tecladista doido, sei lá. Dá um nome aí, coloca aí na, descri, no, no, na descrição, nos comentários, tá? Pra gente fazer, eu quero fazer lá pro dia 18 pra 20, sei lá, vamos ver como é que eu vou fazer isso. É, apostilas gratuitas na descrição do vídeo, tá? Só entrar lá e baixar. Deixa eu ver o que mais. Link do curso, novamente, na descrição do vídeo. Também na descrição aí tem o curso de New Soul, tá? Do Lucas Canieri. E o, o curso Harmonia Gigante do Deus NIR, tá? Um abraço aí para esses dois professores. E eu acho que é isso. Eu tô planejando fazer um site de cifras, tá? É, e aí, se você curtir a ideia, também comenta aí. Tá bom, gente? Então, até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe, tá? E eu não vou responder comentários sem noção, <risos> tá bom gente? Deus abençoe a vida de vocês, tá? E até o nosso próximo vídeo, tchau!